Vaza nessa porta aqui. para Peraí, peraí, jogo. <risos> Lança bazucas. É o quê? Lança bazucas. Eu uh. Moscou, chave da cidade. Vamos jogar aqui com o primo terceiro do caverninha, hein? Ixi! Hard, não hard! E aí, o que que acontece? Vamos sair derrapando aqui, ó. Oh, destino, encontre a unidade militar. Oh, peraí, é lock. Ah, tá. É, truta já, já começa sim, eu estou tranquilo, tá rolando locks aqui, Ah, eu vou trocar ideia de perto, oh, peraí, a gente passa aqui, bica, oh, pera. Ai, tá. toma tudo. peraí, o negócio tá abalado aqui, hein? Ó, oh, os caras vomitando e tudo mais, toma tio, aí roda peixe. quero ver um rodar, tranquilo, ó, oh, o oh, momento é aqui, mantenha a posição. Até a equipe de busca chegar, ó, tá rolando o Loki ali, equipe de busca, hein, tranquilo. Vamos ver se a gente acha uma, umas escopretas aqui, o Cabrinha já tá precisando. Ô, oh, meu Deus, esses fuzil Deus podre. Não. Olha aqui atrás do Palat, ó, tem uns bagulho ah, escondido. É tudo nosso. certo, é é bota no bolso, é vai. Pega, que vamos esse os Loki. Vem a mim, eu estou aqui agora. Proteja Bumas Jogs. É o quê? Enquanto ele arromba a porta. Ó, o Loki tá arrombando a porta ali, hein, vamos proteger ele. tá. tá, tá. Vamos, vamos seguir. Demorou. É nóis. O cara já derrapa ali. Sempre rola uns abraçadores nessas áreas aqui. Ó, oh, ele tá furando a porta. Ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó. Oh, peraí, peraí. Pera, tá rolando as paradinhas diferentes aqui, hein? Ó, oh, coletar carga de arrombamento. Fazer muito trabalho. Ô, louco! Os caras chegam, tio. Voando. Olha aí. Ai, ah, vocês se vão cair de uma rua. Os caras voando. Ah, parede! Ô, oh, meu, o negócio não para não, hein? Ô, oh, louco! Nossa, os caras chegam pulando tipo Super Mario. Peraí, tá rolando mais, hein? O jogo! Ah, puxa, era esse Loki, tio. Uh, tô calmo. Beleza. Olha aí. Sai da frente! Tem Loki por toda parte, hein? Vai tomar no caneco! Ô, louco! Olha aí, tio, esquadrilha da fumaça! É o quê? Ah, vocês vão cair isso. Peraí, peraí, peraí, Para! Pera. Sai! Sai! portos O quê? Nossa, soltaram o repolhão. Oh, meu Deus. Os caras chegam soltando o repolho você o Esse é mata meu cabaré hein? Beleza, cai pra dentro. Cai, ó, oh, ó. Oh, abre a caixa benta Vap. Oh, meu Deus. Carabina esportiva. Curto. Beleza. Ó, ó, ó. Tá rolando loco aqui. Ô, oh, louco, tio. Que isso? Eu tô... Calmo, calmo, calmo. Tem, tem Loki entrando por toda a parte. Antes de continuar, vamos curar o nosso camarada ali, que ele tá com teta, não hein? É o quê? Olha o Jackson! O oh, Jackson chega, tio Loki! Amor! You will never win! Sai, Jackson! Fechei esse Loki, tio! Sai! Nossa senhora! O Jackson gruda com as duas mãos! O que acontece? É Prepare-se defesas! Ixi! Ó, ó, pera aí, tá rolando uns um negócios. de proteger. She... Tá rolando aqui iniciar batalha. vou iniciar essa batalha. Agora, de peito, vai. I can feel it. Oh, meu Deus, tá rolando um griteirinho, hein? O griteirinho tá ali. Ó, ó. Aí você cai, griteirinho. Vamo, Vamos ficar de boa. Oh, outro! Tá rolando mais. Ai, ai, ai! Sai! Sai! Eu tô, tô calmo! Ô, oh, louco, é balada mesmo, tio! Internacional! Taca duas granadas! Nossa senhora, eu estou calmo! Ah, vocês vão cair, seus locks! Nossa senhora! Eu tô carregando! Calma, jogo! Ó, ah, tem que ser só zóio, tio, um zóio, um zóio por vez! Nossa senhora! Oh, calma aí, jogo! Nossa! É liquidações mesmo, tio! Black Friday! Nossa, número dois! Ó, oh, pera aí, tem o teu Loki aqui! Sai! Como meu Deus! Repolista! É o quê? Rapaziada, é muito lock, tio! Tem até repolho aqui na minha cara! Eu estou calmo. Oh, meu Deus. Peraí, tio. Onde é que estava aquelas granadas? Não acaba o Black Friday, não, tio. Nunca. Olha o tanto. aí, jogo. Nossa, os caras estão tá invadindo tudo. Sai. Nossa, tira a peixeira no meio. Roda. Roda. Vaza. Sai. Eles estão botilhando! <risos> Rapaziada. Rapaziada. Os caras bateram em mim, Os caras estão batendo em mim. Sai! Sai, todo mundo! Nossa, o negócio tá difícil. Sai! tem lock toda parte. oh meu Deus, é muito calmo nessa hora. Ô, oh, louco, já mataram todos meus camaradas, tio. Vamos melhorar um camarada aqui? O Ivan aqui. Aham. Beleza, o Ivan tá de boa. Olha o tanto de lock aqui. Quase, essa daqui é do hard mesmo, Essa missão aqui é hard tripla. Não, curte! Encontre o rádio. Pera aí, granada, tio. Olha aqui dentro do bolso, o cabelo não viu. Vamos interagir aqui, rápido, antes que alguma coisa do mal aconteça Arrombamento, arromba isso aqui, Papa, Ó, ó, vamos ter que explodir essa porta agora, hein Invoca Tranquilo, peraí, tá rolando uma treta forte aqui com repolista e tudo mais Ervilhas e outros tipos de periculosidade peraí, ó, Tem que ser só zoinho, tio. só zoinho pros caras. O quê? O quê? Nossa, tá com a repolho na minha cara mesmo, hein, tio oh, Calma, olha aqui, tio. O clube da confusão Olha o clube da confusão isso é louco o jogo Clube vai, da treta vai, mesmo <risos> Pera aí, tem que achar o rádio O rádio Fodiu rádio. Os caras tá os cara tá chegando até de elevador <risos> Sai, sai Oh, meu Deus chega. Oh Oh, <risos> arma podre A arma tem cinco tiros, tem que carregar tio. Aí não dá é hard oh, Pera peraí, tem que um ter caído aqui. Sai! Pera aí, tio, pera aí. Calma! Tudo na tranquilidade! tirando todo mundo! Beleza, vamos, vamos subir que é ali em cima, tio. O rádio tá ali em cima. Encontra esse rádio bento. Ó, ó, ó, tem que estar tá aqui. O vai pegar, meu filho. Rapaziada, pera aí, que esse negócio hey, tá hard. olha, hey, oh, a... o abraçador, tio. <risos> o negócio tá hard no último, tio. <risos> que parada, esse que tá rolando. Olha lá embaixo, tio. Ô, oh, meu Deus, o Jackson tá matando nosso camara. Vamos descer lá, tio. Vamos descer que o Jackson está arrebentando um camara. Olha lá. Ô, Jackson! Pelo amor de Deus, Jackson. você tem que headshotar tá esse lock aqui. Já acabou, Jéssica. Rapaziada, enquanto, enquanto não achar a escopeta, não tem jogo. Sai, Jackson. Ai, meu puta. Nossa senhora. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, já mataram todos os camaradas. Rapaziada, o jogo tá bem pilantra. Vaza pra cima. Rápido. Tranquilo. Fazer muito trabalho. Um destino aqui? Vamos ver qual é que é, tchau. Oh, achou. Não. Oh, não. <risos> Pelo Kill. amor de Deus, jogo. Acabei de encher minha vida sabendo que esses... Stubborn, cara Loki. But... O oh, jogo pilantra, cadê a escopeta? Pera aí, peraí, peraí, jogo. Pera aí, hein? Pera Destino, tá aqui. Ele vem de roller, tio. <risos> Olha aí o tanto de cara. Vamos bico dar esses Loki. Sai! Beleza, sobe! Ó, oh, ó, o oh, oh, Loki aqui! Oh, meu, esse cara aqui, ele é profissional do abraçamento, hein? É a verdade. Vamos simplesmente concentrar as forças em subir. Ah, jogo! Ai, peixeira Eu rodo Ó, zóia, zóia Mas tem mais, tio O Locke ele dá mortal, tio Os cara é profissional É skateboard e tudo mais Sobe Sobe Peraí, peraí Tá rolando um lock ali, hein Ó, cabritão Peraí, peraí, cabritão Onde é que tá o cabrito? Ah, já tô aqui fora, tio Papa, Ó, dois medkits, tio Um no bolso de cada um Tranquilo Vem, seus Locke Vem, vem Ó, tem lock em toda parte Vamos ficar esperto Vamos, vamos dar escopreta em jogo Só essas metralhadoras Venha Fuzil Oh meu Deus Outro fuzil, Bento Agora é só sair fora Bota essas metralhadoras aqui <risos> uh, tá. Estou calmo Predestino Encontre o rádio ainda Ô, oh, abraçador Sai Peraí, onde é que tá esse rádio, Bento? Você não sabe nem eu Nossa, oh, um tanto de caixa, Bento, aqui Ô, oh, Jackson Sai fora, Jackson Sai, seu bloco. É pra cá, é pra cá, hein? Ó, ó, ó, destinão. Bentão é, oh, derrapa é. por cima do busão, atravessa o portão, fica de boa então, acerta o zóio desses vacilão. Vamos ficar de boa, ladrão. Sai, sai! <risos> oh, Perdeu a cabeça, hein? Vapa, vapa! Oh, oh meu Deus! Oh. oh meu Deus, o cara chega fedendo mesmo, tio <risos> Calmo! Vamos passar rapidão, que a ervilha tá preta! Estamos oh, quase encontrando esse rádio pilantra. Não, não, não, não. Oh, oh, oh, oh, oh, aí, jogo, pera hein? Não. Oh, vamos explodir essa porta aqui que vai rolar uns equipamentos. Talvez a escopeta. Ô, oh, louco, jogo, liquidações. <risos> tá com granada ali. <risos> esloque tudo. Ah, eu quero ver se aguentar agora. E tá rolando o que aqui, peixeira, peixeira. Ô, oh, Jackson. Ô, oh, Jackson, pelo amor de Deus, hein? Sai! Você é louco, Jackson. Para com isso, hein? Ó, ó. Oh, oh, calma. Calma. <risos> Temos equipamento suficiente pra sair fora agora. Ó, oh, tá rolando uma ambulância benta aqui, hein? Ó, oh, será que tem alguma parada especial? Nada, nada, nada. Rapaziada, de... em busca da escopeta. Não é difícil encontrar escopeta nesse jogo, hein? Nada a ver. Ó, oh, ó, oh, vamos explodir essa porta aqui. Será que tem ter. Tem... Oh, meu Deus, não tem mais, acabou, hein? Faz tempo. Pera aí, deve ser por aqui, tio, ó. Ó. Vaza nessa be porta be aqui. Aham. Uh -huh. Pera ver o jogo. <risos> Lança bazucas. É o quê? Lança bazookas Estamos no bolso, tá no bolso, fiquem calmos Eu estou calmo, beleza, grade elétrica Ó, é ó, oh, oh, carregar munição, dois medkit bento, fiquem calmos, tá tudo de boa Pega outra arma, benta. Rápido! Beleza, beleza, o que que acontece? Bica esses que esses tio? cadê? Oh, meu Deus do céu, beleza, tá rolando granadas, Benta Ó, oh, ó, oh, encontramos, o rádio tem que tá aqui dentro Rapaziada, ah, tá vindo o Lock de toda a parte Mantenha a posição Como assim, jogo? Peraí, tio, vamos, vamos instalar uma cerca benta elétrica aqui Ó, ó, rola umas paradas dessas <risos> <risos> <Ai, ai, risos> <ai. risos> aí, tio, respirações Tem que ficar esperto com os Lock, tio. Eles vêm de todas as partes Carrega a munição do amor Ó, ó, mais Lock chegando Ah, meu Deus, tô carminha cabulosa aqui, hein? Dá uns toque-toque cabreiro é bom vocês desistir, zumbi? Tá rolando um zumbi, Spider? O que O cara pulou de ponta, <risos> oh, já caiu fedendo <risos> repolho. Beleza, procure pela chave do rádio nos quê? Oh, meu Deus do céu. Mata. Ó, ó, ó. Tá rolando um Creeper ali. Sim. Ele chama a favela inteira. Tem que matar aquele cara ali. É, ué. Como que a gente faz? Ah, melhor. O cara aqui de... Fórmula 1, jogou Muito rápido. O que? Nossa, olha aqui Altas baladas, altas Nossa, tem Loki demais Ó, <risos> oh, do mal, do mal. Uh, Achou! mal Beleza v Vamos no caminhão Bento uh -huh. Que o caminhão Bento Possui armas ali hein? possui pelo menos Munição Voltando de ponta para o caminhão Corre tio Ó, ó, ó, já carrega aqui. Pega esse rifleson. o quê? que? Ah! <risos> Procure a chave. Ó, oh, vamos, vamos procurar aqui? É, tá bom. Vamos ver se o Loki tem a chave. Nada a ver. Não a tem, ver. tem a chave, será que só se tem a chave aqui? Não. Ô, oh, meu Deus, não é que não, hein? Não, nada a ver, irmão. Onde é que é. O que? Oh, o repolista. Cai! Ô, oh, meu Deus, ó, oh, ó, oh, cagou no local. Ó, <risos> oh, fumaça verde subindo. Oh, tem um Screamer lá fora. Tipo, vamos trocar ideia. Aí ah. né? eu tô carregando, hein? Tô carregando. Ai, ah. tá chovendo zumbi. Ah. Ai, não dá, agora ali. Sai da frente, seu lobo. Ó, oh, fecheira. peixeira. Sai, vai, sai. Ó, oh, meu infinito. Ó, oh, granada. Manda no berço, bicho. Ó, oh. oh, outro. Pelo amor de Deus, que balada é essa? Nossa, eu nem fui convidado. Mas podia até eu, tio. Vamos, vai, sai. Pera jogo, vou ter que remendar o braço agora hein, o jogo tá pilantra demais Vapa no berço, remenda o braço O jogo, pilantrístico hein Onde é que tá esse Screamer pilantra? O cara grita tio, ele chama outros zumbis ferrando no no local. É isso aí. Será que alguém deixou uma escopeta? Ok, aqui okay, ó, vasculha aqui, hein. Será que esse lock tem o rádio? Não, não. Ah, oh, meu Deus, fala que você tem, tio. Fala que tá contigo. Não. Oh, meu oh, Deus, okay. não tá com o cara, tá com esse cara aqui, ó. ó. esse cara aqui tá com uma carinha de Albert Wesker. Não. Oh! Huh. Não é aqui. Ah, oh, meu Deus, onde é que tá esse loco? Tem outro lock aqui dentro, hein. Ó, vamos se ligar. Mais granadas. Oh, é... achou. achou. Achou! Ele achou. Ah, ele tá vindo dando tapa. Ah. <risos> Oh meu, deus, o me a... oh, meu deus, viu pilantra? Oh, meu deus, finalmente, hein? Ó, oh, granada, alguém será... oh, abre essa porta, deve ter a escopeta dos deuses ali. Uh -huh. A escopeta que a gente pegou é a arma primária, a escopetinha que só cabe duas balas, velho. É muito podre, não é a escopeta que nós procuramos. Vamos em direção, ó, oh, ó, oh, tem que subir lá, tem que interagir com a parada. Vou dar a volta aqui, tranquilo, ó, oh, agora a gente volta pra dentro. Tá rolando uma balada forte, hein? Ó, ó, ó, o que que eu disse? Ó, esse cara que é forte, ó. Ó, ele vem no amor. oh aí, ele passou cego. Aí ah, você é cai, oh! o peixe é. Todo mundo. Em vão. Isso. Oh! Isso aí, jogo. Mateman. Nossa, um tanto de lock. Tem um tantinho, bom. Beleza. A gente tem que entrar e interagir ali, tio. Ah! Sai! você tem muito lock, Dal. Dá... Sei onde está vindo todos esses lock? jogo! Beleza, vaza. Oh, meu, os caras não deixam, não, hein? Ó, oh, tá chovendo zumbi. É bagunça. É por aqui a parada. Tem que interagir bentamente, lá em cima. No um céu, cara. Rapaziada, vamos, vamos correr que os locks nos seguirão. Tem que estar tá aqui, ó. Oh, oh, interage, tio. Ó, oh, Leve a chave para as Vesflanas. É o quê? Os Vesflanas, tá aqui, tio. Pega aí, tio. Ó, oh, ele tem pouca munição, hein? Pouca munição outra vez. Oh meu Deus do céu. E agora, jogo? Agora esses caras vão cair. Prepare defesas. Beleza, oh, meu, a gente precisa de outra arma. Essa metralhadora aqui tá muito velha, tio. Ela tem pouca bala. Ó, oh, ó, oh, certo tem uma arma aqui, tipo, Fala que tem motosserra benta. Ô, oh, meu, não, não, não. Aqui, aí, aí, carabina benta. É o quê? Agora a gente precisa de carregar a munição dela. Rápido, a gente tem 47 segundos pra sair fora. É. Vai ali. Pega a munição. E vai pro local das defesas, tio. A gente nem preparou as defesas ainda. Já é, já é, não. Onde é que é a flechinha? Oh, é ali, ó. Oh. Iniciar a batalha. Oh, meu Deus não inicia não, tio. Uh! Cabineta sem medkit. Sem escopreta. O jogo Foda. não foi legal, hein? Porcaria. Defenda a posição. Como oh, meu, tá rolando uns arrotos altos, fortes e grandes. É mais ou menos isso aí. Ó, oh, louco, tio. O eclipse mesmo. <risos> Taca a granada, tio, ó, bica os locks. uma pra cada lado, ah, sai da frente sua loki, ô oh, meu Deus, e aí, aí não dá jogo, tá rolando até Jackson no meio da balada, só quebrar oh, quebrar o muro ali, tio, quebraram o muro, oh, nossa, tá vindo mais, parte 2, vaza que deu treta, não tem como passar esse aqui não, hein? Já aviso. Ai, sai! Os Loki não morre ainda, tio. Ó. Tudo profissionalista. Sai da frente, só Loki. Ô, oh, meu Deus. Olha aí, estão tudo indo pro Black Friday. Oh, pega a munição. Pega a granada. Alguma coisa especial. Carrega a munição. Ó, oh, ó. Oh. Bica todo mundo. Ai. É infinito, tá? Pera aí, eliminar tem mais Locke? O que meu Deus? <risos> Olha aí esse jogo! Oh! Olha o tanto de Locke! Aonde que tá indo esse Black Friday? O caberninha se pergunta. Oh, oh, peraí, aí, pera, aí, pera aí. Defenda a posição, tá indo certo. Estamos <risos> sobrevivendo, tio. Fica aqui em cima que é de boa. Ó, oh, derrapa os Locke, é ativa em tudo. Oh, louco o jogo! O que que tá acontecendo? Salve, Smetlanas! Onde é que ela tá? Ela tá lá em cima, já tem que subir lá no shopping. Sobe no shopping. Oh, meu Deus, que? Nossa! Olha o tanto de camaradagem. Sobe lá, tio. Tem que salvar a tia. 20 segundos! Sobe! Ó, oh, oh, os caras estão tá fazendo balada aqui, tio. Olha o tamanho da balada. Tem que salvar ela. Ô oh, louco, tia. sai fora. Olha o Ai, Sai! Isso! Bica! Ó, oh, ó, oh, não pode deixar os caras entrar aqui na lojinha tio. Tá tendo liquidações Ó, <risos> oh, meu Deus do céu, ó, oh, acabou a munição, hein Aí já era Ó, oh, meu, tem uma arma nervosa aqui, o caverninha Nem tava fragando, ó oh. Ó, tá, tá, tá, meu, oh, meu, não tem uma escopeta aqui não, João? Fala que tem uma escopeta pra nós Nada Nada, nada, nada. Vá até a saída, onde é que é a saída, Benta? Proteger Eu Ele tem um screamer pilantra Ó, oh, o caverninha pegou uma arma mais poder Oh! Nossa, jogo! Eu não peguei granada! Hum. Ah, meu Deus! Aí já era, jogo. Aí já é. Aí agora não vai ter como, tio. Sai da frente, Solok! Oh, meu Deus do céu. Bica tudo. Olha, olha o clube da luta! Sobe! Peraí, peraí, tá, tá rolando umas tretas. Vá até a saída. Onde é que é a saída, Beta? Não tô lembrado, não. Oh, saída pra cá, tio. Oh, meu Deus. A grupa. A grupa! Peraí, tá rolando uma parada aqui? Ó, pega essa espingarda benta aqui, ó, bota no bolso. Vá! Beleza, antes de prosseguir pra lá, a gente é vamos é carregar já. A... Ó, ó, tem o lock aqui, tio, ó. Pagando tá de gatão. Tranquilo, ó, chegamos, uma grupa. A grupa na gruta. E aí, tio? Ei! Deus! Leva nossa mensagem aos vivos! Acha mesmo que ele se importa?